Jornada Mas se engana não será assim Porque as misericórdias de Deus Elas são sobre mim Há momentos nesta vida Que as aflições são fortes demais E parece que não vou suportar Jesus aparece e me diz, vou te ajudar. Porque as misericórdias de Deus dela são sobre mim? Jesus está tempo de voltar para com Ele me levar, sabendo disso. E com sua ajuda, certamente eu chegarei lá